Cadê o guerreiro? Entrou aqui? Tô esperando a, a, a bondade do jogo carregar. Pra... Ah, tá carregando? Ah, é. Olha só, você surgiu aqui agora. Que é isso, <risos> é, é o Recruta Goku. É. Apareceu aqui <risos> direto do teleporte aqui. <risos> Quando você menos esperar, eu estaria. Aqui. Pois é, pois é. O cara teleportou aqui na frente. Que é isso. Fazendo a negativa aqui, às 6 horas do carro. Positivo. Vamos só fazer um... Cuidado, tem um Vamos fazer um, um reconhecimento aqui. A gente tem um, um alarme aqui. Sem visual dele. Alguém identificou esse alarme? Ó, um alarme ali. Sim, eu tô vendo que aqui tá na mira. Tem visual Já dele? Pode... Sim, sim. Pode destruir. Boa. Destruir. Desliguei o alarme Avistei um alvo com submetralhadoras Beleza Olha, tem uma patrulha aqui à nossa frente tem Uma patrulha dupla aqui Chega. Tem um, segundo alvo. Acabei de ver um com no visual aqui Tem um visual, beleza Mais ou menos 3 horas aqui da gente É Vamos acompanhar eles aqui, até eles saírem da lateral do muro, que eu não quero nenhum disparo vazado, não. A gente tem uma área frágil na estrutura aqui, a gente pode explorar isso aqui. Mas acho que tem outra lá na frente, ah, tem uma torre lá na frente também. Tô vendo uma arma Atenção, montada. tem uma torreta. Uma Beleza, uma... o Afonso reagrupa comigo aqui, o Simão ele vai buscar a localização, do... eu acho que tem um atirador ali, se não tiver tem um operador É, normalmente fica um ou dois ali Hum, pois é, dá uma olhada lá Se ele estiver isolado você já pode derrubar inclusive Nas suas costas aqui, ao lado Beleza, procura ficar sempre a minha lateral aqui Pra poder eu, Pode... eu ter visual de você, pra você ficar atrás de mim eu, eu não consigo te ver. Beleza? Ok. Vamos lá, vamos lá. Simão vai lá dar uma olhada no, na torre. Já tem visual de alguma coisa aí? Na ah, torre foi um já. Boa. Eu vou, pegar, Alfonso, eu vou pegar, o Afonso, eu vou pegar o inimigo que tá na parte de trás e você pega o que tá na frente. Ok? Só um momento. Chegando. Ok. 3, 2, vai. Opa, errei. Peguei. Beleza, beleza. Você tem que avisar quando você tá pronto. É, 3, 2, 1, né? Na, é. No 3? Já avisei que vai dar merda isso. Vamos lá, Afonso. Tá aqui embaixo. Qual foi a arma que você pegou, Afonso? É o quê? Cara, não sei o nome não. Peguei aqui. Dá uma olhada aí no armeiro. Vamos lá ver lá. É uma... fuzil de... Ah não, esse aqui é um fuzil de precisão, cara. Tá errado, peraí, só um momento. Vamos trocar la É, mas agora você não vai ter como trocar mais. É, nem reparei. É. Acho que eu peguei engano aqui. Você vai ter que ficar mais recuado, porque se você disparar com essa arma ali, vai alertar todo mundo. Caramba! Eu tava com a arma certa, acho que eu nem reparei lá. Vem comigo aqui, vamos reagrupar. Tranquilo. 20 anos de curso, pô! Avançando aqui. Beleza. Posição. Ok. A gente vai invadir Sim. esse prédio aqui. Direita do galpão livre. Positivo. Nas costas aqui à esquerda. Beleza. Beleza. Tô sem visual aqui. Não tô vendo os inimigos. Fica de olho naquela... Tá vendo aquela porta lá no canto? Lá? Sim. Não. Não era pra entrar. Calma. Volta, volta, volta. Uau. É só pra ficar de olho naquela porta. Ela tá de olho nela? Já avisei que vai dar merda isso. Sim. Pronto. Fica de olho nela. Eu vou entrar e vou pegar essa porta aqui, ó. Beleza. Ok, tá limpo, tá limpa lá a porta? Tá limpa. Beleza, tem um inimigo aqui à frente, hein? Vamos com calma. Parece que ele tá parado ali, como é? Parece que ele tá parado ali, desgraçado, nem se mexe. Não tenho visual dele não. Ele tá comigo aqui, eu tenho visual dele. Beleza. Beleza, batido. Vem. Ok. Munição aqui. Invadindo. Beleza. Escada. Pegando. Vamos pegar a escada aqui. Positivo. Vem, vem, vem. Fica aí não porque. Pode ter Subir. inimigo subindo aí. Pode ver. Fazendo as costas aqui na escada. Ok. Pode ver. Vamos sair para a esquerda aqui, ó. Pode ter inimigo na área. Positivo. Beleza, tá limpo. Beleza, tá limpo aqui. Dá uma olhada lá em cima. Aqui, ó. Escada aí. Dá uma olhada lá. Tá livre aqui, posso subir? Vai pra lá, cobertura? vai lá. Aqui embaixo tá limpo. Dá uma olhada lá em cima. Limpo, entrando. Beleza, beleza. Sala limpa, não sei se tem alguma informação ou não aqui. Dá uma olhada aí. Como é que tá isso, uma? Olha a entrada. Aqui tá normal. Beleza. Ninguém aqui não. Consegui uma coisa. em direções até um local onde o prepara sua Beleza, eu localizei a informação. Pode descer aí, Simon. Vamos reagrupar na entrada aqui. Vocês vão ter a oportunidade de pegar eles aqui. Ó. Mas aí tem que ser um único tiro. Ok? Na cabeça. Não pode vazar preferência tem que ser o Afonso, porque se for o Simão, esse disparo vai vazar e eles vão escutar o disparo lá, vai, vai dar ruim. É, eu com esse revolvinho aqui. <risos> Vou pegar a arma certa. Vai sentir falta. Quer uma cobertura? Dá uma olhada nessa porta que fica atrás de mim aí. Se sair algum inimigo daí, tem que ser abatido. Senão ele vai me pegar aqui por trás. Peguei. Calma, camine. Tem uma caixa de armas aqui, fica de olho na porta. Entraram? Dois entraram. Tô de olho na porta. Se ele sair, abate. Sim, sair pode okay. pode abrir fogo. Aí. Beleza. Tô fazendo a porta aqui. Beleza. E aí? Saíram? Não. Os dois que saíram, só um saiu. Voltaram ou não? Só um voltou. Beleza, eu vou interrogar. Voltou agora o outro. Pronto. já tá comigo, ah, sozinho. Se tiverem visual, pode passar fogo na bandidagem aí. Tô com ah, já. Tô eu alma fazendo do fundo. Pronto. Eu pego aquele que tá um pouco mais isolado, que tá lá no canto, e tem dois juntos. Ok? Oi, dois juntos, ah, tem um que levantou e tá na sua direção. Ó. Oh. Ali parado. Vendo? Esses dois estão juntos, você consegue pegar? Sim. Pronto, Então, três, dois, vai. Tô fazendo a cobertura aqui. Boa, boa. Pode reagrupar. Boa. Boa Boa, 06. Padrão. Também tá atirando com o meu fuzil, fica fácil, né? Às 12 horas aí mesmo. Peraí, peraí, volta, volta, volta, volta, volta, volta, volta, volta, é aqui mesmo, é aqui, acho que tem um ponto de habilidade aqui pra gente, pode voltar, pode voltar, desce aí, desce aí, tem um atirador ali na torre, ó, vai aí, desce na negativa aí, beleza, ó, tem um atirador aqui na torre, é nossa frente, Simão vai pegar ele pra gente. Positivo. Derrubou o atirador? É pode, sim, é. Boa. Temos um vilão a menos. Boa. Tem um outro inimigo aqui abaixo, ó. No olho ponto Pode derrubar. Boa. Nossa, é útil demais. Beleza, o patrulheiro tá passando lá na outra área. Na, lá na posterior, lá na área sul, acesso sul da base. Certo. Afonso, eu preciso que você avance para poder pegar aquele inimigo da guarita lá. Você tem visual dele? Da guarita dentro da dentro. Tô ele, vendo tá, ele, luz, ele tá dentro da guarita. Você vai avançar por fora da base. Não vai por dentro não, porque tem um patrulheiro. Pela direita aqui. Sim. Avançando. Beleza. Você avança. Vai ficar com ele na mira lá. Pelo outro lado, por aí não. Aí você não vai conseguir passar não, você tem que ir lá pelo outro lado. Pela esquerda aqui? Não, pelo lado de fora aqui, você estava indo pela parte de dentro, por aqui. Ó. Ah, positivo, positivo. Ok? Beleza. Você fica de olho lá. Porque se a gente tiver alguma complicação aqui, eles vão chamar reforço, a unidade é, é tensa. Véio. Vão flanquear bem à direita da base, então, é isso? Não, eles vêm direto pela entrada sua, aí, ó, esse acesso sua, aí, é aí que eles atacam. Não. Estão avançando, você está avançando bem pela direita, né? Não tem o seu visual. Não, não, eles não estão não em alerta, não. Ok. Desgraçado, acordou bem na hora que eu ia chegando. Ele está ao lado dos dois containers. Simão está com ele, está com o visual, com o patrulheiro, Simão? Não. Daqui a pouco você vai ter visual, ele vai passar. Quando ele passar, você passa fogo nele o Afonso vai pegar o cara da guarita lá. Contra a guarita, tá do lado de fora. O patrulheiro tá voltando, Simão. Fica de olho. Tem o um visual no da guarita agora. Pronto. Pode passar fogo. Batido. Você tá com supressor? Meu Deus. Batido. Nossa, eu escutei um barulhão aqui. Eles estão alerta? Ele escutou, hein? Ele está em alerta aqui. Batido. Põe supressão nessa arma aí, Afonso. Pede pra sair! Pede pra sair! Pede não. pra sair! Esse inimigo que você falou, Simão, ele tá onde? Ah, tem um visual dele já. Beleza. Ah, tá na frente da casa agora. Beleza, tem o um visual dele. Pode reagrupar com a gente aqui, porque como a gente vai ter que entrar lá no galpão, você não vai poder acertar eles daí de longe. Vamos reagrupar e a gente vai junto. Inclusive, você tem visual da caixa de arma lá? Da caixa onde? Tem uma caixa de arma na entrada. A gente passou por ela. Reagrupa aqui que eu te mostro. Beleza, batida. Reagrupa aqui. É, pode entrar, pode entrar. Fazendo corredor aqui, é? Entra aqui, entra aqui. Pode ir. Para cobertura aqui. Pode ir, pode ir. Aqui pessoal, o que acontece é o seguinte, é, é porque assim, vocês, é... pessoal, para quem está assistindo aí, é... essa Esse é a primeira vez que a gente está jogando aqui, ok? Então eu ainda não tive como passar uma, uma progressão tática para eles. É porque eu tô... estou tô indo na frente em todas, na verdade essa não é a forma certa de progredir em squad, a forma certa de progredir é justamente um avança, pega uma área, cobre e aí o outro avança, Ok? Mas aí como vocês ainda não tem, né, não passou ainda por essa parte do treinamento, então é, fica meio complicado. Acabou de passar um soldado pesado aqui, não sei se ele vai voltar. Ó, eu vou tomar essa posição do veículo aqui. Beleza. Tem dois vai soldados bem. atrás do veículo. Beleza, pode 3 manter 3 a 3 posição 3 aí. Não precisa sair não. Vamos Positivo. Pegar esse que a bomba está Veja que está estão um pouco distantes. distante. Você dá um tiro num e a coisa ele está voltando. Entendido. Beleza. O ideal seria pegar ele e tirar daqui. Deixa eu ver se eu consigo. Arriscado, mas... Vamos ver se dá. Tem um Deu. Boa. E aí? Vocês conhecem esse vacilão aqui? <risos> Beleza, vamos embora. Escutando voz, hein? Positivo, tá cheio de inimigo aqui. Dá uma olhada aqui. Avançando. Opa, opa, ele tá fugindo. Alguém foi avistado aí. Bora, veículo, veículo. Entra, entra. Vamos sair daqui. Vambora, vambora. Entrei. entrando no veículo. Vambora, vambora, vambora. Vai, vai, vai, vai, vai, vai, vai. Eu vai, vai. Nossa, morri. vamos sair, sair, sair. Sai. Vou pegar a cobertura aqui. Peraí, peraí, peraí. Tiro aberto. Peraí, peraí, peraí. Vê se eu consigo salvar ah, ele ah. aqui. Ah, morri. Boa, tomei tiro aqui. Só eu tô vendo, né? É, você poderia ter metido o carro por cima deles aqui. Né? É. Mas enfim, é isso aí. Alguém foi avistado aí na hora de, na hora de avançar. Mas era, era pra para ter mantido a posição onde tava lá, não era para ter vindo pro veículo, entendeu? Que eu tava, eu tava bancando a posição ali, então não precisava vocês avançarem. Aí vocês avançaram, acabaram sendo avistados mas enfim, acontece, é isso aí o soldado morreu é isso aí